Tem um blog aqui tirando sarro da candidata a prefeita Manuela Dávila, né? A comunista do PCdoB, que, é, que era, foi eleita deputada federal em 2010. Bem engraçado. Vocês podem ver aí, ó. Acessem aí, dê bastante risada, porque é muito engraçado. E a idiota, né? Da, da Manuela simplesmente entrou com uma notícia crime, né? No, e, e na justiça eleitoral e a justiça ordenou que o blog fosse retirado, óbvio, óbvio que não conseguiram, né, tá aqui, ó. Conclusão com certidão de tentativa e impossibilidade de cumprimento do mandado, ok, por quê? Porque o Tumblr não está aqui no Brasil, então vão retirar como, né, vão mandar uma precatória lá para os Estados Unidos e a justiça de lá vai mandar retirar? Vão esperar sentado, até aí as eleições já foram, né. Então é uma idiotice, né? A Manuela Dávila aí já vem há muitos anos aí seguindo a carreira política, porque é só o que lhe restou, né? A, a, a esmagadora maioria dos políticos só entra na política porque fracassou em suas áreas. Né? Em 2006 tentou a candidatura a de deputada federal, era vereadora e não conseguiu ser eleita. Aí, em 2008, de novo, né? Tentou uh, ser candidata a prefeita. Também não conseguiu. Ocupação jornalista-redator. Ok. 2010 foi eleita deputada federal. Né? Ok. É interessante. Ó. Declarou ter bens de 13 mil e poucos reais. Aí agora já em, em, em 2012 né? já, já tem mais bens aí, R$ 75 mil. Reais. Candidata a prefeita de Porto Alegre. E, e eu lembro que um projeto dela, como deputada federal, horrível onde ela queria inserção gratuita de 10 minutos semanais na TV e rádio para centrais sindicais. Imagina você ter que ficar ouvindo sindicalista agora em TV e rádio. Né? Uma ideia absolutamente estúpida. Eu até cheguei a fazer um vídeo sobre isso. Então, assim, ela quer tirar o quê? Ela quer tirar esse, esse, esse blog do ar. Né? Por quê? Porque o blog fala verdades que ela não quer ouvir ou... ou ou ela está supostamente dizendo que está difamando e juriando. Ora, o blog mostra aqui coisas que eu nunca tinha visto, fotos interessantes. Então, assim, é, é um trabalho muito bem feito. Eu acho que todo candidato tem que ser humilde e simplesmente é, admitir que a vida dele vai ser dissecada, vai ser destrinchada, vai, vai ser desnudado. Então aceite o fato. Né? Não é usando a sua justicinha, não, que... Você vai, vai controlar a internet Lembrando aí que o PCdoB é um dos partidos mais atrasados que existe Partido aí que lamentou a, a morte aí lá do ex-ditador do ex da Coreia do Norte né? Agora assumiu o filho dele Eles lamentaram Então assim, idiotas, né comunistas atrasados aí no, no, no, no tempo E querendo poder para controlar a vida de todo mundo Então tá aí Eu só queria destacar esse, esse blog né, acesse o blog e, e, e outra. Ela foi tão idiota que ela queria tirar algo que agora vai se espalhar mais do que nunca. Então, não dê seu voto a ela, né, tire ela da vida política. E, infelizmente, aí ela está ela licenciada aí do cargo de deputado federal, então, mesmo que ela perder, ela tem lá seu carguinho, lá muito fácil, né, pode votar, voltar ao, ao cargo de deputado federal até 2014, mas tem que extirpar essa sujeita aí da vida política, porque não presta, né? além de ser, ter, ser aspirante à ditadora querendo controlar a internet. Então, não vote, não vote em quem não tem o mínimo senso de humor, em quem quer controlar o que não pode ser controlado.